Viva, saudações, a paz serena do Senhor. Vamos ler uma palavra, Isaías 26, 3. Vós, Senhor, conservarás em paz aquele cuja mente está firme em vós, porque ele confia em vós. Lindíssimo texto. Este texto é a explicação profunda do que é buscar a Deus. Buscar é ter a mente firme no Senhor, manter o foco no Senhor. Os pensamentos distraem-nos e preocupam-nos. Tira o foco, o pensamento salta. Entre o passado o futuro, o que queremos, o que desejamos, o que tememos, o que nos aflige, isso tira-nos o foco, tira-nos a ligação misteriosa e profunda com o Senhor. A paz, a palavra paz, significa inteiro, não dividido. O pensamento único é o que nos traz a paz e esse pensamento é estar a olhar para o Senhor é misterioso e profundo